E aí, minha tropa tropical, precisamos conversar novamente sobre americanas, sabe? É o momento mais importante, acredito eu, de nossa história. É o momento em que separamos o mundo das ideias do mundo real, da teoria para a prática. Aqui no canal, denunciamos a esquerda, faz mais de meia década. Aqui no canal, nós explicamos para as pessoas como funciona a livre iniciativa, como funciona a direita, como a esquerda chama o capitalismo Aqui nós denunciamos que a esquerda gosta de aumentar os impostos Gosta de mais Estado Só que isso foi completamente ignorado Aí o Bolsonaro fala muito Aí o Bolsonaro fala coisas que eu não gosto E eu não ouvia isso de influenciadores de esquerda Ou de pessoas da esquerda não Eu ouvia da própria direita Aí o Bolsonaro não está é aqui Aí o Bolsonaro aquilo lá Aí o Bolsonaro aquilo lá Ninguém focou no importante na nossa economia, em como foi maravilhoso receber investimentos de outros países, em como foi maravilhoso ter um aumento do emprego mesmo durante aquilo e fecha tudo. Como é maravilhoso ver nossa economia crescendo. Mas isso foi completamente descartado pela maioria absoluta dos eleitores, que não votam pensando em impostos, que não votam pensando no tamanho do Estado. Só que esse caso da Americanas, que eles ficam jogando o tempo todo nas notícias, eles esquecem de notar que a Americanas foi financiada pelo Estado. Nunca foi uma empresa capitalista de iniciativa privada. Não. Americanas recebeu bilhões do BNDES. E é a mesma coisa para diversas outras empresas do nosso país. Ora... Eu não estou reclamando aqui. Um país precisa de um banco. Um país precisa de um banco central para guardar a sua riqueza, seja o modelo político que ele tiver. Só que quando esse dinheiro ele é emprestado a juros abaixo da inflação, e não só para aquelas pessoas que precisam, não, para os amigos dos políticos, para o Lehman Groups, que por um acaso faz parte dos donos, da Americanas, sabe o George Liman lá, um dos bilionários desses que financiam a esquerda ora, por que será que ele queria tanto financiar a esquerda? porque o dinheiro que ele tem não é legal o dinheiro que ele tem ele não se tornou bilionário porque ele era inteligente porque ele era esperto porque ele foi melhor que seus concorrentes não, ele se tornou bilionário porque ele tinha algum amiguinho no poder e emprestou bilhões para montar essas varejistas Aqui mostramos no canal outros bilionários que chegaram lá por mérito próprio dizendo que jamais investiriam um único real em qualquer varejista. Que são todos golpes, que são todos esquema pirâmide. Como é que pode lucrar uma loja que em um dia compra um produto ali, um choquito por um real e quer vender esse mesmo choquito por um real? Como funciona essa lógica? Ah, eles recebem bilhões e bilhões do BNDES, os seus. Maiores acionistas, seus, seus líderes, seus empresários ali que não tem nada de direita São empresários ligados ao socialismo O que nós chamamos de metacapitalismo E aí esses caras enchem a grana de dinheiro Tem movimentação absurda, bilionária nessas lojas Para você ter uma noção, foram 3.800 lojas das americanas Outras varejistas do passado chegaram a ficar grandes mas o tamanho da Americanas era colossal 3.800 Pensa a quantidade de empregos que isso tinha Quantidade de pessoas ali no marketing, na publicidade Tudo que você imaginar nessa empresa Era uma empresa bilionária E como é que ela pode falir da noite pro dia? De quem é a culpa? Porque de repente a gente olha aqui, ó Eu tô no Infomoney Se vocês forem olhar Todas, todas Tá tudo caindo, tá tudo no vermelho, pai tudo indo ladeira abaixo, porque as pessoas estão percebendo, é. será que eu estou colocando meu dinheiro em golpe? Será que essa história de bolsa brasileira tem interferência do Estado? Será que as empresas que crescem lá é porque receberam uma injeção bilionária do BNDES? E o povo está começando a entender, começando a enxergar, só que a esquerda já tem um recurso, vamos culpar os empresários. A culpa não é do Estado que emprestou o BNDS para uma empresa varejista. Não. A culpa é dos empresários malvadões. E esses empresários malvadões, não vai acontecer nada com eles, nem o nome deles teremos divulgado. E é assim que funciona. E é assim que o barco toca. E é assim que essa mais uma varejista vai, vai falir para amanhã surgir outra varejista para receber mais dinheiro do BNDS. E nós, como população, temos que dar um basta nisso. A livre iniciativa é a única chance de empresas sérias e duradouras surgirem. É a única forma, porque tem concorrência, porque você tem ali um mecanismo de evolução. Se essa empresa ela é horrível e precisa de bilhões para manter ela funcionando, é como se desse né, uma, uma sobrevida a essa empresa. A partir do momento um banco precisa de dinheiro do Estado para sobreviver Como nós vimos tantas vezes nesses desgovernos Aí acabou, velho Porque um banco que é um negócio que mais lucrativo que existe é precisa falir É porque é muito ruim mesmo é porque ali tem um monte de cabide de empregos, nepotismo. Ah, você me coloca ali o CEO ali que eu te empresto um dinheirinho do BNDES. E não foi somente para as americanas. A ponta do iceberg está lá, a gente vê, americanas, mas de todo o BNDES embaixo. E por um acaso, o Dilma volta a dizer que é uma maravilha. Volta a prometer dinheiro nosso para a Argentina, que não pagou até hoje. Volta a prometer dinheiro nosso para Cuba, para a Venezuela, que também não pagaram até hoje. Se você acha que americanas é um problema, olhem para esses países. Você acha que em algum momento eles pretendem devolver esse dinheiro? Ou é mais uma injeção de dinheiro num estado falido? Ah, a Venezuela faliu? Relaxa, Bnds está vindo para dar uma financiada aí. Ah, de repente Cuba e Argentina tudo falidos, relaxa. Temos dinheirinho do BNDES chegando para vocês. Um país que não consegue nem financiar seu próprio gasoduto, tu vai emprestar dinheiro para quê? Como? Como que esse gasoduto vai gerar rendimento para essas pessoas? E a verdade é o seguinte, é triste. Mas você tem um banco no seu Brasil? Que não é você que escolhe. Que você não pode ir lá como uma pessoa comum pegar o um empréstimo do BNDES para simplesmente montar seu microempreendimento. Não, você não tem crédito para isso. Você tem nome sujo. Num país onde você paga 300% de juros num cartão de crédito, cara. Isso aqui nem agiota de lugar nenhum na história do mundo, na mafia italiana, no auge dela, nós vimos agiotas cobrando 300%. Isso daqui é... O povo sendo escravizado sem nem sequer ver. E aí não adianta você fugir depois. Não adianta pedir para sair. Já foi feito. O desastre todo aqui está diante de nós. E olhem isso daqui. Olhem isso daqui. Tá? Americanas divulga a lista de credores com quase 8 mil nomes. E dívida total de 41 bilhões de reais é muito dinheiro cara é muito dinheiro quem vai pagar isso Duty Bank, Bradesco Santander Brasil BTG Pactual Votorantim Itaú Safra Banco do Brasil Caixa Econômica Federal você fala porque o Banco do Brasil tá devendo dinheiro da de Americanas Ah porque é tudo investido aí Google Apple Facebook Nestlé Mondolese Nuggenbauer Hershey Samsung sempre LG Lenovo Dell Todos eles aí vão tomar um prejuízo gigantesco, bilionário. E todo mundo que um dia pensou em comprar uma ação nessa porcaria. Você, como é que você pode comprar ação de uma empresa que recebe dinheiro estatal, cara? Isso significa que ela já está em falência e que ela vai precisar de mais desse dinheiro no futuro ou ela vai entrar logo em falência é assim que o banco toca. é assim que a gente vai ver mais empresas falindo. Pode ter certeza disso. Isso aqui é o BNDES explodindo na cara do Dilma. E é por isso que a mídia está desesperada em tentar jogar isso para debaixo do tapete. Não, não. Vamos falar do dia 8. Vamos falar sobre os Yanomamis. Tá bom. Vamos falar sobre o povo brasileiro perdendo todo o seu dinheiro porque o BNDES é burro, aparentemente. Não sabe emprestar dinheiro. Certo? Então quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado pelo seu apoio. E até a próxima. 자,